Como é que é malta do aço? Olha a gente a fazer um vídeo no G40 a andar. Malta, no outro vídeo da apresentação esqueci-me de esqueci vos dizer, olha aqui, o um G40, ó, oh, vidros elétricos, ma friends! vidros elétricos, até me esqueci deste grande promenor que é raríssimo ver um G40 de vidros elétricos. Ah, malta, eu antes, de, eu tinha prometido que o vídeo seguinte ia ser uma review, mas como eu tinha dito também o carro está aqui com um problema qualquer a nível do sistema de refrigeração e ele pinga-me água da zona do radiador e se eu deixar ele a trabalhar ao ponto de começar aqui a aquecer a ventoinha não dispara e efetivamente o carro começa a aquecer começa a passar os 90, 95, 100 e eu deslico agora eu estou a ir ter com o amigo Rosa para o, rosa o rosa é o homem dos G40s, é aquele uh, rapaz que a gente tem lá no .gt, mas ele é mestre nos g 40 Sempre aqui a controlar a temperatura, só para o quente, vai aqui a ventilação para o quente, está um calor do caraças, eu vou com quente para os pés para circular aqui o ar e vou atento aqui à temperatura para isto começar a aquecer e eu desligar logo a peça. E porquê é que eu vou fazer isto? pá Malta, isto é tão bom, isto é tão bom, eu estou a ressacar tanto de andar de g 40 que eu acho que nem lhe vou fazer já, já, já, já nada ou seja vou só tentar arranjar isto que o carro tenha para começar a andar com ele que eu estou a ressacar, mal -te. eu estou a ressacar eu quero andar de G40 mesmo assim com ferrugem a precisar de coisas esta direção vestida abraço, estes pneus 175 esta gente 13 eu adoro isto também quero que eu dê uma vista de olhos aqui que o carro volta e meia desliga-se se eu for assim a andar como vocês estão a ver ó oh, não se passa nada, olha este brilhinho não se passa rigorosamente nada suspensões à maneira, mas ele arrelantinho se eu deixar o carro arrelantinho, ele começa a quebrar ali um bocadinho e acaba por ir abaixo, oi? Deixa a ouvir. acaba por se desligar e eu pá, quero ver se há aqui alguma coisa que não está a fazer bem, algum cabo de vela manhoso, há bobine. Pá, para ele dar aqui uma vista de olhos, vou só deixar um cheirinho tão bom este, ao contrário do, do Punto GT, ele puxa, mas eu não posso puxar tenho medo que ele aqueça. O GT não, sistema de refrigeração à maneira, o gelo gozou, mas o carro impecável, uh, mas não podemos puxar que ele não puxava. Este é o contrário, o carro puxa que é uma maravilha, pelo menos nestes puxos está mesmo à maneira, mas não convém porque ele começa a aquecer. Vá, vocês fiquem por aí que eu vou ao caminho do rosa, só fazem um para o quinto, então não aumentar aqui a velocidade, que até vou suar agora, mas tem que ser. Fiquem por aí, vamos ver o que é Rosa acha disto, o que é que ela acha desta descoberta? <risos> estamos já aqui a chegar ao homem e ainda não passou dos 90, nada mal, nada mal, já estamos mesmo aqui a chegar. Olha, não aqueceu até aqui. Não aqueceu até aqui, cara. Olha, mas olha, estás a ver já um dos sintomas, está-se a querer desligar e ele acaba-se por desligar mesmo. Olha, fica a fazer br, br, br, br, Pois depois cala-se. Vamos ao diagnóstico? Yeah. <risos> Bem, sou o David, agora trouxe primeiramente um carro que tu gostas a agora trouxe um carro que ele gosta, que é para não ficar a rir. Não, mas vou te dizer, eu também gosto deste. Também gostas deste? Também já tive dois. Também já tive dois. Gosto muito disto. Isto é fixe, não é? É pá. Eu acho que quem gosta, de carro, quem gosta deste tipo de carro tem que estar disto. São Rosa, e este motorzinho cheio de pó, hein? que tal? Está bom, olha, não tem muitas coisas Não, não tem muitas? Não. Mas já dá água se pode dizer o mesmo, não é? é. Já dá água se pode dizer o mesmo. É. É um Ele está-se a babar todo e parece-me tipo mesmo da zona do radiador, não é? Deve ser. se já está parado há algum tempo. Há algum tempo não, está parado há muito tempo. De vida. Sim. fichas são estas. O carro trabalha? Trabalha! Vai andar até aqui? Completamente! Não faz alto. falta! <risos> Exato! É, não é? é porque não faz falta! Amigo Rosa, o que é que tens a dizer do meu, do meu achado? Foi um bom achado? Ou não. foi um... Aparentemente... E este cheirinho? Cheira aqui qualquer coisa que mate? É mesmo assim, se és <risos> Cheira! Vês olha, aquilo que eu tinha dito, este cabo aqui... É, faltou um freio! Foi invenção! Pá, a ferrugem, eu fiz esta reparação espetacular, estás a ver? Está fixe! Está fixe aqui! Reparei também aqui! Low cost! E debaixo da bateria também fiz uma reparação brutal. Também tem muita fita isoladora. Está sim, que é a pintura. <risos> Agora sim, aparentemente, olha que eu, que eu já vi que está estragado ou não funciona. A velocidade da solfagem só dá a 3. A 1 e dois 2 que é não, grupo. É, é normal. É normal? Também é normal? Confere, faz parte. <risos> uh, Ele para cá, quando eu o trouxe, deu médios. Veio sempre médios. Quando cheguei a casa, deixou de acender médios. Acho que foi o botão. Acho que o botão não está fixe. Acho que o botão não está fixe. Tem que se ver. Isso é igual. Com o eletricista. É não, pá, este. É porque ele faz o, o track. Faz o, o track, mas. Pode ser lá, pois pode ser Quer dizer, olha, agora não está a fazer. Olha, faz um e não faz o outro. Tem que fazer o terceiro. Estás a ver? Olha. É o botão que borrou, meu. Devido. É que se arranja um botão para aí, pá, mas isso é, é, botão... parte, mais é parte mais fácil. É, é, é o botão que borrou. Pois é, ó, olha aqui os vidros elétricos. Este dizia que era adaptado. Achas isso adaptado? Eu, eu, acho, que, eu acho que é de origem. É, pá, parece Será, se que que ir... isto, será que isto é adaptado ou é original? Eu também acho que é meu, eu também acho que é original, está bem demais para ser adaptado meu E tem fecha central também. Vá para isto no elevador, jacaré, estás mortinho para andar de G40, vá, faz, faz tome meu. Se pega, se desligar, mas ele pegar é a primeira. É testal meu. Eu guia a piloto, meu. Guia a piloto. Olha, o motor não, não abanda muito. Estás a ver? Os apoios não estão assim maus. Este... Que é assim mesmo? Injeção. Mas é assim mesmo de injeção boa ou injeção má? Isto é, é tudo bom, meu. <risos> isto é tudo bom. Eu nunca vi este carro é, tá, por baixo. Este carro está bom. Está bom? Ah, é. Ainda não o por baixo, já estás a dizer que está bom, meu. Meu, isto é um catalisador. O que é isto? I. Sim. Não, é um flexível. Foi que estava a ver e nunca tinha visto uma cena assim. Ah, isto não tem catalisador, mesmo bom, estás a ver. É 92, não não podem multar por falta de catalisador. É um esconezinho. Estão um bocadinho ah, já a cheirar a ferrugem, mas... Estão bons. Mas... Já aqui, já foi mexido. O que é isso? A repartidora de travagem. Está na tem a mola. Tem. Ou seja, vai travar ainda pior. não. não. <risos> Ele já trava bem, sabes? O seletor das mudanças está bem afinando. Está nem bom. Olha, nunca tinha visto isto por baixo, mas digo-te já que não tem mau aspecto, meu. Vês? Ele está a pingar até aqui, é. o cabrão. Olha, olha, olha está a volta, estás é. Está aí, mas ele pinga aqui do meio. E depois começa a escorrer aqui. Olha aqui, mas ele está a pingar é por aqui. Só que depois do... começa a escorrer aqui. Está molhado até aqui, olha. molhado é. até aqui. Desculpa. Aparentemente está mesmo todo original. Yeah. Está parado há algum tempo, não né? Está com muita ferrugem. Mas Está direito. E tem tudo no sítio. Esta tubagem não, não estava muito, a de cima estava bué, meu. Tá. Tem que substituir. A de cima estava bué. Pá, e porquê que será que não dispara a ventoinha, meu? Pode isto tem bom. aqui alguma manha de G40s? É comum? É... Ah, isto é assim, como então, está no circuito, é? Né? Pode estar aqui já a válvula com flúho, já com a canção, não e não te a ventoinha e ele começa a aquecer, é não? A, a aqui na zona do radiador, estás a ver ali por dentro? Sim. E depois não chega à temperatura. Os braços... Tem Os braços bem, isto é de quê? De 91 ainda? Yeah. Estás o a é falar a assim. sério? Com certeza. aí ah, é. É. é como que era? Epá, é. é. é, mas olha lá está a chover em cima, mas é só ponto a favor. <risos> Trocar estas sondas todas. É, é o normal, hoje, eu, o desgaste normal do G40. Tem que tem mais ter peça aqui dos coletores das dança. Tem umas entre de óleo. E, e é, estas broçadeiras não são para não, estar aqui, não é? Não, convém, não Não convém, não é? Mas as peças originais estão cá quase todas. Já vi o modo de falo. Top! Yeah. Então olha, para começar, o que, o que é que queres que eu, que eu mande vir? Um radiador e mais? Ah, Para é pa poder é andar que com o que carro. Que Quero andar com o carro. Estou a ressacar. Estou a fazer a revisão a É sim, Pois, isso vai ter que ser, não é? Pá, a revisão já fizeste, não é? Sim, que eu, eu fiz. Olho e filtro só. Só olho e filtro. Pelo menos ao compressor. Olha, a é ver aí o um, um, um sistema aí. Yeah, e aí hidreligeração. E eles... a se está tudo correto. E, e ele se desligar. Não dispara a ventoinha, se que não dispara. Não dispara a ventoinha e ele desliga-se. A relantinha desliga-se. Tem que se ver. Os cabezinhos em condições. Tenta arranjar uns originais novos. Pá, de silicone, bons. Não, isto é para estar de origem. Isto só são de silicone, não é Queria que era isto originalzinho para não ter ideias. <risos> Ou vá com uma Pauli, vá. <risos> Já não é original. Não, tem que ser original. Só para vai com uma pecinha? É, não é, mas nunca vi nenhum G com essa peça, meu. Eu tenho mais que guardado em casa, não tenho montado nunca. no carro. Yeah, Nunca vi nenhum G, todos os, os que vejo já aqui, falta aqui, que é o complemento aqui do é. farol, não é? Está ah, bem é muito bom. É. Bacana, achas que dá para darmos uma volta? Está. É. Se ele aquecer, olha, está no sítio certo. Ficou é. <risos> a é. Está fazendo Espera aí. Espera que... aí que temos aqui dois gajos contentes com um extra. É, tá. o fecho central. E funciona. E funciona? Dá para levar os meninos à escola. Estás a ver? Muito <risos> então... bom. Vamos dar uma voltinha, vamos dar uma voltinha. Se a gente não chegar cá... Se não chegar cá, liga e quem vai é lá buscar? Que eu ligo. Este barulhinho vale tudo. fosga se Está a cantar bem. Hã? Está a cantar bem. Mesmo aquele barulhinho característico de G, Mas o barulhinho está mesmo bonito, não está? fosga se Eu sou bem da tendência aos P&P este carro, está tudo bonito. <risos> Ah, é sim. O carro tem coisas a fazer. Está aqui uma boa base de cristal já. Está direito, porque é o mais importante. O que o é mais importante é lutar a direita. Quase todas as peças originais do carro. Estes, estes têm a entre eles. tem têm regulação e isso. Tem? Boa! Não sabia, mais uma novidade. Olha lá o gajo a rolar, caralho. Se pegar estamos a andar num carro novo, caralho. Olha lá, caras. Pá, ah, eu não, não puxei ainda porque pá, não convém mas as magarras para desenvolver ele desenvolve bem, é um carro que, tipo notas que está saudável Pá, os, os quilómetros tudo indica que são 100% reais tem as inspeções, tem tudo lá, tudo certo isso é tudo bom assim não é tudo bacana, Pá, 150 mil nestes carros, já é bem dizer, é fixe, é pouco normalmente eles andam aí à venda com, 200, com mais 200 martelados <risos> ah, faz parte o né? pessoal também quer é carros novos e a caixinha, meu? Ah, tá fixe? a única coisa que eu não tenho é a embreagem, está é. muito Olha o vidro elétrico, olha o vidro elétrico, anda a luxo! Meu. Eu pensar que ia tirar água do poço! É. Para mim é. Ah? É bem, não me importava nada com isso, atenção, eu gosto dele com os seus, com seus uh, virtudes e defeitos. Está mais certinho, está fixe. Está, não está a desenvolver? É o carro velho, normal, não é? Nota-lhe a dizer tipo carregas uma segunda, tipo, eu, uh, desenvolve logo, ou é soltinho mesmo. 156 mil. Calma, fizeste tu, cara, já estás a faturar. <risos> já estás a faturar. Quem tenha aqui mesmo em Portugal, rádios desses originais já vi. Pois, mas isso vai ser uma, uma pipa de massa. Vou ah. ter que pôr um Android. Vou <risos> ter que pôr um Android. Ah, disse, disse, disse, disse, disse. <risos> já tens o rádio de origem que é o compressor. Acho que não há melhor música do que esta. É, não é? Sem dúvida. Eu sou completamente contra a malta que mete capos nos I-40. Pode render mais, ok, tudo bacana, mas. o Uba! A tirar este, bum, bum, bum! Não! Meu. Espetacular este. Este winezinho do compressor é que é mesmo mais. Está em dia? Está em dia. Na boa mesmo. Para mim está em dia. Mesmo a ferrugem que tem, tu dizes. eu achava ah, muito tu que é normal. Eu depois estava que era bué. Visto que o carro esteve parado. Abandonado? Esteve. Não sabemos, né? Nem onde é que esteve. Pá, para mim um ponto muito importante no carro é estar direito. É, o, é uma das coisas mais importantes no G40, este carro está direito, mesmo aqui para baixo que é onde às vezes fica com moças e o pessoal meter os macacos e não sei o que fica dobrado, não está, está bom. Pongarinas estão bem, pá, se deu uma porrada a outra, não se sobe. Está bem arranjado? Está fixe? Está, se deu está muito disfarçado. Pá, falta uma pecinha ou outra para estar a 100% original, epa, é normal, o carro com então agora tens que ir lá ao teu, ao teu arquivo de peças originais e ver ah, o que é que podes vender. Já não tenho lá muito estoque mas deve arranjar para lá para É só arranjar aqui a, pelo menos a fuga d'água, para poder fazer a review com o gelo. Não vou andar assim, senão ainda queimamos aqui a, aqui a peça, portanto a review se calhar vai demorar um bocadinho ainda a sair, mas eu não lhe vou fazer mais nada. Vou só arranjar mesmo a cena da água para o gelo poder gozar à vontade. Mas <risos> vou ter que usar à vontade. Mas pá, não, veio, não quer correr o risco de estar a andar com co o carro. pois que é mal para ir à junta da, da tola. espero que ela não esteja. Porque ele para estar a aquecer, se calhar já andava assim. Não, pode coisa. Pronto. Vamos esperar, vamos esperar que esteja bom. Que calma. <risos> se é relax. Com o G40 já cá está. Era mais difícil. Bem, eu ia finalizar o vídeo, mas como está no GT, o homem quer tentar perceber a risco vai risco ficar sem, sem motor mais uma vez. Mas o homem quer tentar perceber só porque é que a ventoinha não dispara. O, aqui o eletricista de serviço fez ali o shunt direto e a ventoinha funciona. funciona. A ventoinha a está boa. Tá, tá boa. Então há de ser ali algum gato no sensor de disparar a ventoinha. A temperatura, exatamente, que faz disparar a vento Pronto, então o homem está ali a desmontar, só para ver, só, só para ver. Eu risco, no que a seguir, termos ali um motor em cima da bancada que afinal é, é provável! Não, não, não, não vai acontecer. Não corre água. Hum. Não corre água? Não corre normalmente água. É aqui ferrugem, olha aí. Vai dar de ferrugem. Ou seja, ele não dispara porque não chega aí. Não, não chega lá É normal, fica aqui, isto fica aqui no recanto aqui do radiador. Água. E depois, não chega aqui. Não chega aí informação. a informação. Temperatura suficiente para disparar a ventoinha. Está sempre feliz de fazer naquele tempo. Ou seja, ele está obstruído. Então, mete-lhe água mete-lhe um jato de água? Já vai. Daqueles... <risos> <risos> Já mija. Já fez xixi nas cuecas. É Mas olha, não tem tanto barro como eu estava a pensar. <risos> não comer Olha o outro, o outro carro que eu trouxe cá, tinha mais. Bem mais tinha bem mais. a disparar! Há ah, papa amor. <risos> Há ah, bem papa Já temos ventoinha. Olha, segunda velocidade. Quanto é que dispara aí a segunda? Mas aquele sensor está um bocado maluco, está? Agora é que está a funcionar bem. Agora ficou a funcionar. rosa, se é, é que é, assim, é... É um G40. É, é um G40. É um, é um G40. Ele ficava cá até à meia-noite aqui de volta do g 40. Não, não, não, hoje não, hoje, não hoje ver, alguém não, não, não pode bem. Assim, achas que eu posso dar uma voltinha? Pá, eu acho que sim, mas não convém. Estavas-me a dizer que não convém sem revisar o, o compressor, mas eu pá, eu vou ter que dar uma voltinha, pelo menos uma review sem dar gás, seja o que tu as Não, pois tens que vender o carro para comprar o um compressor. <risos> tu tens lá uns quantos? Tiramos peças não, não aí, tens, tens lá quantos? Um sete ou oito, e disse já não vendo. E há gajos lixados. Bem malta, foi, era para ser um vídeo só de. como é que é dizer? De. Avaliação. Yeah. Era para ser um vídeo de avaliação, fizemos uma avaliação e uma semi-reparação. O sensor, concordas que não há de estar assim grande, grande coisa, já está. Há, há várias coisas aqui. Tem muita uh, sujidade no, no, no circuito de água. Pois. O sensor, como viste. Eu não estava lá a fazer nada porque estava a tapar tudo. <risos> estava <de energia. risos> lá obstruído. Ah, e agora tem que, tem que fazer lavagem ao sistema, tentar esmagar o radiador epá, e a válvula nova. Epá, é o normal. Carros velhos. Então, então tens aqui uma boa peça. É, cara, isso é que eu queria ouvir. É que tinha uma boa peça. Bem, como vocês viram mais uma vez, assistência aqui não falha os homens é sempre enquanto não descobrem as coisas não estão descansados e o pessoal vai satisfeito o david já se foi embora então a gente olha despedimos os dois vocês fiquem bem já sabem se quiserem vir aqui é a hoje não vou dizer que é eletrocar extras é hr garage é. hoje o Electro o Electro foi ser embora é, está já está a fechar o garagem aqui é ainda está a funcionar vá na descrição vou deixar aqui os links do, dos homens se quiserem cá vir já sabem onde é que é já fiz vários vídeos g 40 é a tua praia a PUNCHETES passou a ser! A PUNCHETES passou a ser! Passou a ser. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás.